Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vinda a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, certo, Thaís? Isso aí. Hoje a gente está aqui num clube de associação da prefeitura. Aqui, o pessoal que trabalhava na prefeitura vinha aqui para tirar o seu lazer no final de semana, nos feriados, nessa piscina enorme, né, Thaís? Isso, e está abandonado tudo, né, Thiago? E hoje está abandonado isso daqui. Eu não sei o porquê que isso está abandonado, mas pelo que eu vi, já faz um bom tempo que está abandonado, uhum. né, Thaís? Eu sei que aqui do lado, bem aqui nessa mata, filma ali, Thaís. bem aqui nessa mata aqui, ó, atrás dessa mata, bem perto, tem um rio. E ali morreu um menino. Ele devia ter mais ou menos entre 14 e 15 anos e ele morreu. Isso já vai fazer mais ou menos uns 10 anos para mais que ele faleceu ali. Não sei se tem nada a ver por isso, né, Thaís? Uhum. Né? Mas hoje a gente tá aqui. Vamos, vamos mostrar tudo pro pessoal? Isso, vamos. Então, ver. galera, já deixa muito like, se inscreve no canal e bora! Ó, aqui era de, provavelmente deveria ter cadeiras, né? Aqui eu acredito que deveria ter cadeira, Thaís. Aqui deveria ser alguma coisa pra fazer um todo, não sei. Será? Não pode, sei. É, pode ser, né? Aquela <risos> escadinha. Ah, Aí deveria ser uma piscina infantil. Aqui ó. é uma piscina de. É de criança, infantil, né? Mas é fundo até, ainda, pra ver. É, ela deve pegar aqui na, ó, no meu joelho. É, ó. É. Ah, mais para criança é isso aqui, né? Uhum. Aí teria uma mais rasinha ali, que devia ser para menores ainda, né? Eu acredito, não sei. É, uma mais rasa ainda. Mais rasa ainda. Nossa. Cara, velho, mas isso aqui tá muito tempo abandonado. Tiago, mas deveria ser muito gostoso no final de semana Tem a parte aqui. ali também, pessoal, de, acho que é vestiário que eles iam lá para se trocar, né, Thaís? E aqui não era, tipo assim, a pessoa pagava pra mim, não, era só... Os funcionários da prefeitura, né? que Sim, é uma associação, né? Associação. Aqui deveria ter mais mesinhas, coisas. E essa piscina aqui é funda, hein, isso parece? Funda? Olha, olha aí. Olha aqui, é tudo calçadinha. Nossa, é funda mesmo. Encosta, Thiago. Oh, aqui, lá, eu acho que é mais fundo. Mas aqui, ó. Acho que, ó. E aqui, encosta aqui do lado. É, que aqui é mais raso, né? Mas aqui, ó, é. É, lá é mais fundo mesmo, dá pra ver. Vamos lá pra ver? Não tem. Peraí, ah, como que eu vou fora? Vamos ver quantos metros ela tem Sim, mas mais ou menos, de passo. Olha, ela funda pra cá, tá? De lá você vai conseguir ver depois. Ah, tá. 25 metros? 25 metros? Nossa! Aí, chega aí perto, Thiago. Ele Olha. Será que alguém já morreu afogado nessa piscina? Ah, então. Isso que eu tô pensando. Fala Será mais alguém? alto, Thiago. Ah? Fala mais Será alto. que alguém já faleceu aqui dentro dessa piscina e morreu afogado? Então. Nossa. Porque Nossa, isso aqui, Thaís, ó. Isso aqui na época não ficava segurança de noite. Eu não sei se molecada já pulou aqui, porque ali mesmo onde o um menino morreu, na época, uhum. ele, ele pulou nessa associação aqui e acabou caindo lá dentro, entendeu? No rio. No rio. A história que foi falada quando ele faleceu, que ele não estava sozinho, ele tinha mais, mais amigos, né? Os amigos dele disse que ele viu uma estrela no, no rio e pulou para poder pegar essa estrela e caiu, quebrou o pescoço. Essa foi a história. Diz que ele viu uma estrela e pulou para poder pegar. Não sei se ele viu uma ilusão ou alguma coisa. Que ele horror. Pulou. Ele devia ter mais ou menos uns 14 anos. Isso aí já faz tempo, né? E abandonaram tudo, né? O que dó. tudo, cara. Aqui tem uma porta, ó. Dá uma olhada? E bicho. Olha, tem bastante teia Aixe, de aranha. não é nem pra entrar sem assim, ah, essa. Ah, não coisa. vai dar pra entrar, não. Olha, um tanto de ah, aranha. Ah, não, tá Thaís. Tem muito aranha. Esquece. Vou que... Nossa, eu quero filmar. Olha o tanto de aranha que tem. Olha, ó, olha. olha. olha. O que é isso? Eu consigo passar lá? Tá. Galera, vou me arriscar aqui por vocês. Espera eu aqui, Thaís. Tá. Vou me arriscar aqui por vocês, hein, pessoal? Ó, tá vendo? tanto de aranha. Ui, cara, quase passei. Foi. É. Cuidado. Passei. Caraca, mano. Thaís é um vestiário. Não, pelo que eu vi, não. Pera aí que eu vou ver. Ó, pessoal, tem muita teia de aranha aqui, ó. Eu não sei por que, que tem esse cômodo aqui. Uma pia. Cara... essa porta fechada aqui, pessoal? Thaís, quero o banheiro dos homens. Ó, pessoal, isso aqui é do banheiro dos homens. Ah, cara, ó. Deixa eu ver se não tem, mais. tem que Aqui era chuveiro, pessoal. Chuveiro, Galera, não, nem sei como que tá ficando essa filmagem Porque Tô filmando pelo celular Nem sei como que tá ficando essa filmagem eu Nunca filme, fiz filmagem pelo celular Assim, gravando vídeo pra vocês E eu e a Thaís estavam passando aqui Eu e ela, e a gente falou não, Vamos perder essa oportunidade, vamos gravar isso aqui pro pessoal Agora o problema é o seguinte Eu vou ter que passar de volta Pelas aranhas, vamos lá? Olha isso Será que eu consigo Daqui eu não tô conseguindo ver as teias não, cara. E agora? Abaixa bem. Vê se não tem... Vê se não tem nada em mim. Não. Não? não. Vamos dar uma olhada aqui, Thaís. Tiago, ó, tá vendo que aqui, ó, não tá completamente abandonado porque cortaram tudo, ó. Sim. Olha, olha, olha, essa cena, Thaís. Claro. olha ali, ó. Os luzes do jeito que era. Vamos dar uma olhada ali? Vamos lá. Aqui eu acho que não vai ter mais nada não, só não, limpar. Porque só mato, né? É. Cara, chegou eu vou me arrepiar de passar naquelas aranhas ali. E ali dentro? É muito escuro? Não, tem tudo. Olha aqui, Olha tem aqui, aqui cara. Tem de... Olha aqui, Olha aqui. Olha a de aranha. Caraca, mano. Será que não vem ninguém de noite aqui? Então. Aqui deveria ser o barzinho? Ah, deveria ser. Aqui deveria o pessoal vir... É, vender cerveja, refrigerante, né? Então, mas ó, não tem churrasqueira não tem nada, né? Não, acho que deveria ser mais é, bebidas, né? Água, refrigerante, cerveja. Deixa eu ver, Acho que era mais isso aí. Tem roupa? Tem roupa? Tem roupa. Uma sacola lá no canto, né? Sim? Tem alguma coisa dentro? Não. Tem Só ah, lixo, lixo. Lixo. Olha, o mato tá invadindo já. Nossa, é bambu isso aqui. É. Olha essa piscina aqui. Imagina ela cheia de água, até esse lado. Imagina. E aqui deveria ser muito gostoso de vir e ficar aqui. Cara, deveria ser muito sensacional, hein? Muito top. E era um lugar grande, né? Como que pode, né? Abandonar assim. Então, aqui aí? deveria ter uns banquinhos, já. É? Então, será que foi abandonado porque aconteceu alguma tragédia aqui? Então, e o local ficou assombrado? Pode ser Pessoal, a gente estava passando por aqui, né, Thaís? Isso E viu esse... Rojão ah, Rojão E a gente viu esse local Aí a gente decidiu gravar pra Aí vocês Aí o portão ali tava aberto Como a gente, a gente vai gente muito lo... é, vai em muito local assombrado, abandonado A gente viu o quê? A gente não sabe se tem alguma história isso daqui Eu só sei que do lado tem o rio Que depois eu vou mostrar pra vocês Que foi com o menino acabou falecendo lá ele disse que viu uma estrela e acabou pulando. Uhum. Cuidado, hein? Nossa, ó, também caminhada Tá cheio de terra de aranha, ó. Entra aí, você. Mas dá pra passar, não, dá pra passar, Só aqui, ó. Cara, olha essa parede, que sinistro. É estranho, né? Tá olha o negócio desse estranho. Né? Ah, igual o outro. Cuidado, hein? Igual o outro fez. Praticamente. Olha ali, ó, toma cuidado o pé de aranha, tá? Vou você. Ó, ali é o chuveiro, ó, tá vendo? Ah, tem chuveiro. chuveiro. Aqui para colocar a toalha, é. nessa né? Isso Lá eu acredito que é os masculinos, sabe por quê? Tinha uma parte assim, ó, que é tipo aquele mitório, sabe? Aham. Uh -huh. Aqui é uma pia, ó. E aqui é o. Deixa eu olhar aqui no meio. Vasos, cores. Ah? Aqui é o vaso. Ah, mais um vaso sanitário só né. É lá também. Tá Olha as... a a ah, os vi... os como chama piso, piso piso. piso. Antigas assim. Ah, ah, tá é caindo ó. tá caindo tudo ali. Tá caindo. Deveria ter um espelho alguma coisa. Aqui né? É. Ó. É, oh. é sim Bem sinistro, né, Thaís Muito Mas isso aí, pessoal A gente... Ó, ali era poste de luz, ó Tiraram já Não tem nem luz Será mas... que o pessoal ficava de noite aqui também? Não postes, sei. né? Devia ser da hora, né? Ficar de noite, sim, sim. né? No parque A4 e tal Da hora, hein? Mas... Era um clube, né? Era um clube clube, da um clube de associação da prefeitura Mas é isso aí, pessoal A gente viu o local aqui Tava passando Decidiu Entrar Como o portão tá aberto ali, né, Thaís? Uh -huh. Decidiu entrar pra mostrar pra vocês. Vamos lá mostrar o rio lá pessoal? Vamos. Vamos lá, pessoal. Aí... O rio é bem pertinho aqui, a gente vai mostrar pra vocês. Você acredita que tá olhando assim quanto tempo isso aqui tá abandonado? Rapaz, são é uns 15 anos. Acredito eu com uns 15 anos. Eu acho que tá mais, tá isso? Será? Eu acho que tá mais. Eu acredito que tá mais. Aqui o portão tava aberto, ó. Aqui o portão tava aberto, cara. Olha o tanto de rachadura, tá vendo? Sim. Isso aqui, pessoal, fica dentro da cidade, né, Thaís? Fica uh -huh. dentro da cidade. Não é afastado não, cara. Olha os bambuzão aí, ó. Bambuzão, né, Thaís? Aham. Uh -huh. Aqui a grama tá bem cortadinha, ó. Tá bem cortadinha aqui, ó. Deve estar tá tendo festa por aí. Tá, aqui é dentro da cidade. E o rio é bem aqui, pessoal. Tem até uma ponte. Ó, a gente saiu daqui e o rio já é... O rio é aqui, aqui, ó. Como eu falei pra vocês. Ficava ali, ó, do lado. O rio é bem aqui, ó. Nossa, olha o lixo que tá, tá aí? Aham, é que desce pelo rio, eu acho, né? Caraca, mano. Tá é uma nojeira isso aqui, velho. Olha aqui. Tá, vou fazer esse, mostrar essa Olha. parte aqui rápido, o pessoal, que está tocando música ali para não dar direitos autorais. Beleza? Olha ali, Taís, tá, ó, o lixo ali. Muito lixo, muito lixo, lixo, lixo. E pessoal, diz que foi nesse rio que o menino tava com os amigos dele, eles pularam para dentro daqui, é como se fosse tipo um sítio dentro da cidade, eles pularam para dentro daqui e eles estavam aqui no rio brincando e o menino diz que viu no rio uma estrela. E disse que pulou de ponta para poder pegar a estrela, acabou quebrando o pescoço e acabou a fatalidade. que aconteceu é, a fatalidade. É, é muito raso. Dá pra é muito que raso que é e rato. muita fé. às vezes se foi de noite, a pessoa não tem a noção que é raso. Então, eu não sei que horário que foi, o certo, mas disse que ele acabou quebrando o pescoço e faleceu. O local aqui é bem sinistro, ali né, Thaís, está uhum. abandonado. Não sei se tem alguma coisa a ver com o que aconteceu com o menino, só sei que o local também está abandonado, né? Sim. Mas então é isso aí pessoal, mais um vídeo de exploração, espero que vocês tenham gostado se você gostou, não esqueça de deixar aquele like pra gente, que ajuda muito deixa nos comentários o que, que você acha se você acha que o local ficou abandonado pela história desse menino ou por alguma coisa a mais deixa nos comentários aí pra gente então até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis falou, fui!